Todos nós já sabemos que o apóstolo Valdemiro Santiago é perseguido. Isto é verdade. Eu sou bombardeado de noite. Ou seja, o diabo trabalha para ver se incho meu coração de medo. Isso acontece porque muitos não aceitam suas práticas, de como tem regido seus cultos, com alguns dogmas, levando o povo a crer mais em toalhinhas ungidas e canetas do que aquilo que a Bíblia ensina. O mais bizarro é que, Todos que cruzam o seu caminho e atacam o apóstolo é alvo de maldição. Se eu disser que você morre hoje, você morre hoje. Você deve conhecer pessoas que sabem muito bem que a minha palavra não cai no chão. Ele não está nem aí para as palavras de Jesus que ensina a amar os inimigos. Ele pede para seu Deus pesar a mão e pronto. Foi lançado maldição aos seus desafetos. Ó, oh, eu sou assim. Quando que Deus não me quiser que mais, ele me leva. Realmente é de se espantar, pois as maldições que o apóstolo Valdemiro Santiago tem jogado contra aqueles que o têm perseguido, não tem falhado. Então, prepare-se para ficar chocado. Vamos conhecer algumas pessoas que já receberam uma maldição do Valdemiro Santiago. Atenção quadrilha de Satanás, de plantão na internet, vocês vão ter assunto. O mais bizarro é que todos que cruzam o seu caminho e atacam o apóstolo é alvo de maldição. O apóstolo Valdemiro vem sempre tendo o seu nome envolvido em polêmicas, o que não é nada bom para o seu nome, muito menos para os evangélicos que seguem a sua igreja, a poderosa mundial do poder de Deus. Mas isso não é para menos, o apóstolo acaba aprontando muitos erros e não aceita que o povo fala dele. Mas eu fiquei curioso, né, porque... Se tem alguém que fala mal de mim, tem muita gente que fala bem de mim. Porque ele alega ser ungido de Deus e intocável. E seja quem for que vá de encontro com ele expondo seus podres, que ele já vem com a língua afiada para jogar maldição. É claro que de vez em quando eu fico assim meio chateado, aí peço assim, senhor, pesa só um pouquinho, pesa a mão, a mão só um pouquinho, aí ele pesa, sabe, né? Pior que esse pouquinho aí às vezes, né, fica feia a coisa, hein? É um jornalista que conseguiu tirar Valdemiro do sério foi o Léo Dias, que tem coluna no Metrópolis. Léo Dias foi quem noticiou a suposta traição de Raquel Santiago, filha do líder religioso. E também o desfalque nos cofres da igreja e a viagem milionária de Réveillon. E o apóstolo, ao ver essas informações bombardeando na internet, em um culto perdeu a linha e deu uma resposta ao jornalista. Tem um drogado aí, um um cheirador de cocaína, de pó, que é colunista. E ele fala de noite de mim, das minhas filhas. É, se a bispa parece com um cabelo diferente, é que ele fala que gastou não sei quantos mil para fazer o cabelo, que a minha filha gastou não sei quantos mil de passagem aérea. O cara é um nóio, um cheirador de pó. Deve estar comido o cérebro dele já. É para falar essas besteiras que ele fala? Como não tem lei nesse país que possa ...punir esse tipo de bandido... ...você vai ver o que é o poder da palavra... ...você vai ver o que vai acontecer com esse sujeito... ...você vai ver... ...eu já falei em outros tempos, você sabe disso... Mas não querer me acusar na internet não... Tá? ...vocês são fãs desse noia não... ...que é problema dele... ...que ele, tá, ele sabe o que está fazendo... ...mas você vai ver o que vai acontecer com esse sujeito... ...com esse noia. ...a mão de Deus vai pesar... Com essas palavras cheias de raiva... ...é capaz de o um jornalista se acabar mesmo... ...nessa vida de uso de entorpecente... ...você é um derrotado noia? E fala de noite da minha família. o seu noia. nóia. E eu não tenho medo de você, não, seu bandido. Mas o sujeito é um nóia, um gerador de pó. E vai morrer no pó. O pó vai matar ele. Escuta o que eu estou falando. A cocaína vai matar ele. Por quê? Porque não se arrepende, não se curva para Deus. E continua tentando denegrir. Ao invés de orar para que seja liberto, diz que vai se acabar no pó. Liberto o drogado do crack, da cocaína, da maconha, do cigarro, do álcool. Transforma, e vai morrer no pó, o pó vai matar ele. Deus do céu, o que sai da boca desse intitulado homem de Deus é de dar medo. Continua falando mal de mim. Você é um bandido, é isso que você é. Todo mundo sabe da polêmica que se envolveu o apóstolo no ano de 2020 a respeito da venda dos feijões ungidos. E com isso, enquanto o religioso consegue muitos seguidores prontos para ouvir os seus ensinamentos, já outros torna seu perseguidor, especificamente na internet, jogando no ventilador as sujeiras que ele apronta, como o Arthur Duval, bem conhecido na internet com suas opiniões no seu canal Mamãe Falei. E ele acabou fazendo um vídeo mostrando sua revolta, desabafando para as pessoas e dizendo sua opinião sobre o que pensa sobre Valdemiro Santiago. Se você me perguntasse quem é o cara mais filho da p*** do Brasil, eu, ó, é difícil responder, porque tem muito. O outro tá vendendo semente a mil reais pra curar o coronavírus. Nós vamos mandar uma semente pelos correios? Ou os pastores e bis vão entregar pessoalmente? Eu vou fazer o propósito de mil reais por cada um deles. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de mil reais. Na capa, bem chamativa, vem o nome, Valdemônio, e aparece Valdemiro Chifrudo e no título dizendo um palavrão, que ele, Valdemiro, é o maior FDP do Brasil. Arthur Val não conformado com a forma de Valdemiro arrancar dinheiro dos pobres fiéis, detona o religioso. E, e, e o jeito como ele pede, cara é, é de um charlatanismo absurdo, cara É o seguinte, ele fala o seguinte Se você, se você dá só 10% do teu salário você está cumprindo nada menos que a sua obrigação, porque Deus mandou e ele diz que é ordem, ele diz que é lei, ele chega a falar essas palavras, é lei, você tem que doar 10% do seu salário no mínimo, porque senão você estará roubando de Deus. Valdemiro, que não tem sangue de barata, se sentiu incomodado por essas informações do youtuber, e usou um dos seus cultos em uma transmissão ao vivo, para mandar um recado exclusivamente para Arthur. Aí o sujeito começou a me perturbar na internet, falando besteira, ô pastor, acaba com o Corão, né? Ou seja, o sujeito é perturbado, é perverso, no fundo, no fundo ele acha que, que pode acabar e ele continua na perversidade, você está entendendo como é que é? Ele que não vem adorar não. <risos> e revestido de autoridade de Deus, ele aproveita para lançar uma profecia de maldição ao youtuber. Vamos ver. Vocês não são de Deus? Manda o corona embora. Eu falei, vou mandar para aí onde é está. Olha o golpe que Valdemiro dá na fé das pessoas. Um homem que se diz ungido de Deus, que tem o dom de cura, falando que manda doenças para a casa dos outros. Ou seja, amaldiçoando. Observe que ele disse... Que o YouTuber sumiu da internet, será mesmo? O sujeito sumiu da internet. E ele é famoso, hein? Falei, ele tá chegando aí, abre a porta para você ver. Você acha que ele abriu a porta nesse dia? Deve estar dentro de casa até hoje, Natal da quarentena. O que sabemos é que ele está mais na ativa depois do vídeo polêmico. Até o mantimento acabou, não sabe fazer compra. Será que o Artur Valdo, mamãe, falei na época estava passando fome? Segundo o que Valdemiro disse, vamos continuar ouvindo mais o que diz o Valdemiro. Ah, e dobre a atenção para isso que ele vai falar. Vai falar acabou, na vida dele acabou lá. Corona veio. Mas você prestou atenção nisso que Valdemiro disse, afirmando que a vida do youtuber acabou por ter pegado a doença respiratória. Nós vivemos um momento delicado que qualquer pessoa pode contrair a doença respiratória chinesa. E Valdemiro pega o embalo disso para usar a seu favor, que por mexerem com o ungido de Deus, pegam a tal doença. Isso porque dias depois que o Arthur postou um vídeo polêmico sobre Valdemiro, ele veio a público afirmando e mostrando um atestado, dizendo que deu positivo à doença coronga. Ou seja, o youtuber tinha pegado a doença respiratória. Eu peguei a bendita bendita crise, né? Estou evitando usar a palavra aqui, vamos lá. Né? E eu fiz o exame no último dia, da, como se fosse o último dia, quase quando não pega aqui. né? E aí deu... Aqui vou até mostrar, deixa eu ver se não tem nenhum dado pessoal, deu aqui positivo, vou até mostrar meu exame. Mas assim ficou fácil, né, senhor Valdemiro? Falar isso depois que o YouTube apareceu dizendo ter contraído o coronga. Mas por que o Valdemiro não falou antes? O cara acabou, na vida dele acabou lá. Corona veio. Isso que ele falou devia ser falado antes do Arthur pegar a coronga, pra depois Valdemiro confirmar. Se você me perguntasse quem é o cara mais filho da p*** do Brasil... Eu, ó, é difícil responder, porque tem muito. O outro tá vendendo semente a mil reais para curar o coronavírus. Se alguém te xingar ou te ofender, abençoa. Abençoa e imediatamente diga eu te perdoo em nome de Jesus. Os números alarmantes de mortes da doença respiratória no Brasil parece não ser suficientes para convencer líderes religiosos que a suspensão de cerimônias em igrejas ou eventos que reúnem milhares de pessoas dentro de um mesmo espaço é uma das soluções para minimizar o número de casos. E uma igreja, a famosa mundial do apóstolo Valdemiro Santiago, é apenas mais uma que, desde o início da pandemia, sentiu afetada com um decreto que proíbe aglomerações de pessoas. Só se for acabar com a sua, com essa aqui não vai. Essa aqui não tem coronavírus que acabe, não tem demônio, não tem o um cão chupando manga, não tem inferno um que prevaleça contra esta obra. Eu estou dizendo, escreve aí Escreve aí, derrotado Filho de satanás Escreve aí, eu filho do capeta Filho do coronavírus Escreve Escreve aí, filhote de coronavírus É, você é um filhote dele Escreve aí e no ano de 2020, no mês de março, o governador da Bahia, Rui Costa, decretou a suspensão de eventos, inclusive religiosos, com mais de 50 pessoas por pelo menos 30 dias. E no vídeo, o governador aparece ameaçando prender pastores e fechar igrejas se descumprissem o decreto. Então, isso vale para qualquer igreja, vale para qualquer religião. A saúde das pessoas é acima de qualquer coisa. Então, é, isso vale para qualquer religião, é, se tiver atividade nessas três cidades, acima de 50 pessoas, nós vamos entrar com processo criminal contra os responsáveis dessas instituições. E buscando, inclusive, intervenção via liminar judicial para fechamento obrigatório com força policial caso é, essa situação exista. Ao saber disso o religioso Valdemiro tratou logo de mandar um recado para o governador da Bahia que estava barrando a realização de seus cultos. Vamos ver Você é autoridade aí da Bahia que gravou vídeo e está aí se batendo no peito dizendo, eu vou com a força, vou usar a força policial eu vou usar a força da lei, do decreto eu vou prender pastor eu vou algemar pastor você não é nada também, você não é nada. E continuando, Valdemiro aproveita para lançar uma maldição ao governador. E cuidado, hein? É, é comigo não, cuidado com o corona, ele está batendo na sua porta aí. Ele está batendo na sua porta aí, você não é nada também, não. você é valentão. O que, que o senhor acaba com isso aí? Você é muito valentão, você está escondido aí dentro da sua casa com uma máscara. Eu não dou não. Então vem ameaçar pastor, né? Eu vou prender, vou com a força da lei. Primeiro que você não elei, é lei. Eu vou acatar, porque é bíblico. Agora preste bem atenção nisso que o Valdemiro vai falar. Você não sabe o que está falando, você está ameaçando o pastor, vai ameaçar o pessoal da sua casa. Porque ninguém é culpado da epidemia, não. Culpado é a incredulidade. Aliás, gente como você é que é culpada, porque é incrédulo. É arrogante, é incrédulo, é prepotente. Você não está acima de lei, não. E eu não tenho medo de você. Eu vou aí, se você quiser. Se você me convocar, eu vou aí na Bahia falar com você pessoalmente. Percebeu que Valdemiro atribuiu a doença respiratória por causa da incredulidade do governador Rui Costa da Bahia? Mas parece que dessa vez a praga do apóstolo não surtiu efeito contra seu desafeto. Ao contrário, sobrecaiu sobre ele mesmo. Isso porque o dono da Igreja Mundial foi condenado pela justiça a indenizar o governador da Bahia, Rui Costa, por dizer que o mandatário tinha um pacto com o capeta. Eu não tenho medo de você, tá? Eu não vou bater cabeça pra você. Você bate cabeça pra demônio. Eu não. Você bate cabeça pra demônio aí que eu sei, aí na Bahia. O ritual de bater cabeça. O que significa isso? Eu jamais me referi a ele. Nunca citei o nome dele em mensagens. Eu só disse que eu não ia bater cabeça para demônio, só isso. Não tem nada a ver com religião, não. Isso aí eu digo e afirmo, nunca vou fazer isso. Eu só me curvo para Deus. Mesmo Valdemiro alegando que, por não mencionar o nome do governador, não havia ofendido a honra de ninguém, não foi aceito pela juíza Meireles, afirmando que qualquer um pode perfeitamente vislumbrar que as falas do religioso foram direcionado ao governador da Bahia. Mas eu me surpreendi com o senhor, sim, me surpreendi. Mas eu, de coração, desejo que o senhor seja muito abençoado, o senhor, os seus projetos, aí, sua família, porque em momento algum eu falei de religião, me disseram que o senhor abordou sobre religião Eu não falei de religião não. Quando eu falei que não ia bater cabeça para o senhor Eu estou me referindo a me submeter a, a governos é, Mentira a igreja, Nas doutrinas Eu não posso fazer isso né? E botar tapete, bater cabeça Foi isso que eu me referi Não tem nada a ver com religião, com seita, com filosofia Nada negativo pelo contrário, respeita as pessoas e as suas religiões. Mentira! Pega a palavra de Deus. Para a de acordo com informações do portal Metrópolis, o governo da Bahia comemorou a decisão através de nota oficial, afirmando que a Justiça brasileira está atenta e age com o rigor da lei contra aqueles que causam danos morais e outros prejuízos à honra dos cidadãos. E quando alguém percebe que a lei não está sendo cumprida. Ou alguns membros do judiciário estão utilizando as ferramentas da justiça para perseguir as pessoas. Isso assusta. É segundo Valdemiro, ou então o governador vai doar o dinheiro da indenização na Macumba. Vamos ouvir. Semana passada eu recebi uma notícia de que o governador da Bahia está me processando. Quem está sabendo isso aí? Quem está sabendo? E ele disse agora que o dinheiro que ele vai ganhar de mim, ele vai doar na macumba, ele falou. O governador da macumba vai ter que esperar então. Se é verdade que ele falou isso, eu sinceramente eu não acredito que ele tenha falado isso, porque um homem eleito pelo povo, né? Se o senhor não acredita no meu Deus, tudo bem. Mas se o senhor não faria isso, porque o senhor está desafiando é né? a Deus, não é a mim não. Qualquer autoridade que desafiar o Deus da Bíblia, o Deus vivo, acaba com a sua carreira. Já há muito tempo, duas instituições religiosas vêm protagonizando uma guerra desmedida. De um lado, a poderosa Universal do Reino do Edi Macedo. Do outro, a Mundial do Poder do Deus do Valdemiro Santiago. E fora dessa guerra está Deus, e no meio dela as graves acusações de ambos os lados. Valdemiro usa seu programa exibido pela Band para atacar Ed Macedo. estou falando para quem? Eu tô falando para igreja lá da Fogueirinha, da Record lá que fica perseguindo, falando besteira, um monte de abobrinha. É! Tá no nome do Ed Macedo, né? E da Exato. esposa. A Record é tá o no nome dele e o dinheiro que põe é da Record, agora um programa de madrugada. A gente não paga isso tudo não na Band, não, hein? Bispo Macedo, um beijo no seu coração. Deus abençoe o Senhor em nome de Dona Esté. Perdão, Dona Esté. E Edi Macedo usa um suposto endemoniado no púlpito de sua igreja para atacar Valdemiro Quer dizer que você é que está, você que está atuando lá na Mundial, não é isso? Isso mesmo Quer dizer demônio que você faz a festa lá no, no, no Valdemiro Todos os demônios que funcionam lá na cabeça do Valdemiro, na vida dele, Na igreja, que tem enganado o povo lá Todos os demônios saem de lá e vêm aqui Toda falange, toda legião. Seja mil, dois mil, um milhão, seja lá quantos forem. Eu quero todos aqui agora. Agora! <risos> e quem ganha com isso tudo é o diabão rindo das caras desses religiosos. E o povo? Bom, o povo abismado com essas brigas santas, já não sabendo mais onde doa seu suado dinheirinho. O resultado de tudo é um evangelho de Jesus sujo e que cada vez mais entra em decadência.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 Com meus recursos eu poderia, o senhor mesmo já comprovou que eu tenho um recurso de sobra, se eu quiser. Isso era só o começo de uma das maiores tretas envolvendo duas poderosas igrejas. Um dia desse eu ouvi uma, um recado, mandaram um recado para mim, avisa para o Valdemiro que nós vamos acabar com ele. Logo depois, Valdemiro via seu programa na Band chegar ao fim, depois de 10 anos no ar. O motivo? Edir Macedo fez uma oferta maior no horário. E o Cabeça de Amendoim também tirou o programa do Apóstolo do Canal 21, conforme diz essa matéria. Universal derruba e tira a Igreja Mundial da Band e do Canal 21. E diante do ocorrido, Valdemiro usa seu último programa para fazer um desabafo. Vamos ver ele falando de Edi Macedo. Você já pensou, você tem ideia disso aí que você está fazendo? Você está me ferindo com a espada dos outros. É, ou seja, com televisão dos outros, nem sua é. Você já tentou me ferir com a sua, agora está tentando me ferir com a televisão dos outros. Porque eu sofri muito para conquistar isso. Eu estou 10 anos nesse canal, 10 anos nesse canal. Se prepara, porque Deus não gostou do que o senhor fez. Dessa vez o senhor foi longe. E já esgotado diante de tanta perseguição, o apóstolo se viu obrigado a lançar uma espécie de maldição profética ao seu ex-patrão, conforme vamos ouvir. O senhor está fazendo é oculto, o que vamos fazer com o senhor, todo mundo vai saber, você em plena luz do dia. É, porque isso é grave o que o senhor está fazendo. O senhor me tirou da CNT o senhor me tirou da rede TV o senhor me tirou de vários canais, de várias rádios e agora o senhor está me tirando da bandeirante do canal 21 do canal 21 que eu havia comprado inclusive você está fazendo em oculto mas o que vai acontecer com você o, o Brasil e o mundo vai ver vai saber só se eu nunca fui ungido de Deus aí o, aí o Brasil e o mundo vão dizer só Aldemir é um falso profeta e se eu estou enganando aqui não vai te acontecer nada mas se, se houver a justiça de Deus, o que o Senhor está fazendo em oculto, vão fazer com o Senhor em plena, em plena luz do dia. E todo mundo vai saber. Estou dizendo isso assim no ar. Pode gravar o que eu estou falando. Grave essa fita para você saber que há é profeta nessa nação. Já teve gente que me magoou tanto, que me entristeceu tanto, que... Eu cheguei a pensar assim, por que, que Deus não leva essa pessoa? <risos> Bom, conforme ouvimos, a maldição profética foi lançada e agora só precisava cumprir. E 2020 foi o ano do possível cumprimento da maldição de Valdemiro, profetizada oito anos antes. Um tempo muito difícil para Edi Macedo e sua igreja no país de Angola. A Universal que chegou nesse país em 1992 e com o tempo conquistou quase meio milhão de fiéis. Um país que sempre foi muito generoso com Edir Macedo, onde mantinha conexões políticas e incluindo também o direito de operar emissoras de rádio e TV.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 Os denunciantes convocaram negociações com a cúpula brasileira, porém sem resultado. Passou o tempo e em junho de 2020 algo drástico aconteceu. Os pastores brasileiros são expulsos de um dos principais templos do país e a ruptura aconteceu, sendo confirmada dois meses depois. Lembra que Valdemiro disse em sua maldição profética que o que ia acontecer com Edi Macedo, o Brasil e o mundo ia ver? Você está fazendo em oculto. Mas o que vai acontecer com você, o, o Brasil e o mundo vai ver, vai saber. Pois é, parece que se cumpriu, pois a repercussão foi tão grande que a mídia divulgava. Justiça de Angola manda fechar 211 templos da Universal do Reino de Deus um prejuízo financeiro enorme para o líder Edi Macedo. Finalmente Angola conseguiu um grande feito, provocar uma enorme queda na instituição religiosa universal, e pôs muitos bispos para correr. E essa guerra que envolveu o governo de Angola e a Igreja Universal, atingiu também a Rede Record, que inclusive deixou de ser transmitida naquele país. Seria isso o resultado da maldição do Valdemiro? que por perder sua programação para a Universal a mando do Bispo Macedo, agora o próprio Macedo sente na pele o que é perder a transmissão de sua emissora naquele país, além de perder para os angolanos 211 templos, um prejuízo de mais de 80 milhões por ano aos cofres de Edi Macedo. Eu duvido quem possa me destruir. Eu duvido que possa me destruir. Será que até com maldição profética, Valdemiro consegue prejudicar seus desafetos? Eu oro para que o senhor abençoe o bispo Edir Macedo, seus discípulos, seus bispos, a Igreja Universal do Reino de Deus. Embora discordamos de alguns pontos desses famosos citados, nunca vimos um desses em algum momento cobrando dízimos e ofertas de ninguém. E falando que tinha o poder sobrenatural e que curava as pessoas. Nunca vi estes autopromovendo com o nome de Jesus Cristo e vivendo da fé em muito menos de 10% do salário dos fiéis. Já ao Valdemiro fica a pergunta. Que moral tem em usar o nome de Deus para amaldiçoar aqueles que apontam seus erros? Se não quer ser criticado, é só não deixar os fatos acontecerem. São pessoas que usam uma capa de sacerdote para ficar rico. Se eles quisessem cumprir o mandamento da Bíblia, como em pegar o dinheiro dos mais ricos e dar aos pobres e não ficar com nada, realmente imitariam os apóstolos. Mas não é isso que eles querem. O negócio deles é o retorno financeiro, apenas isso. E o pior de tudo é que quem realmente crê em Jesus Cristo acaba sendo escandalizado, caluniado e difamado por conta de falsos profetas como os da atualidade. É por causa desses pastores que fazem macumba gospel na televisão que quem é íntegro acaba sofrendo junto e o cristianismo está cada vez mais perdendo a credibilidade entre as religiões. Muitos quando vêem falar do nome de Jesus acha caro para poder segui-lo devido a tantas petições de dinheiro que essas igrejas fazem. Infelizmente, lamentável.